Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Ao longo dos anos como professora, eu pude perceber a enorme dificuldade que os alunos têm na hora de contextualizar os conteúdos. Na verdade, o mais difícil eles fazem que é enfrentar as aulas. E depois, o mais importante e simples de ser feito, eles não fazem. Quer saber quais são? Fique comigo até o final desse vídeo, pois eu vou dar três dicas de horário para memorizar os conteúdos que os alunos nunca usam. Dica número 1, um, no início do dia, já que a mente está fresca. No início do dia é sempre o melhor horário para se fazer qualquer coisa. E para você estudante, é o melhor horário para aprender o máximo possível, pois sendo que você acorda, o corpo e o cérebro estão com energia total. Assim, você deve aproveitar a parte da manhã para estudar o que você tem mais dificuldade e absorver o máximo possível de conteúdo. Dica número 2. Logo após a aula, uma boa revisada pode ajudar a consolidar o conteúdo. Muitos alunos ficam aflitos para que as aulas acabem e saem com muita pressa para chegar em casa ou no lugar que eles gostem. E muito importante, independente do horário que você estuda, é sempre dar uma revisada quando chegar em casa nas matérias para que você consiga fixar melhor o conteúdo estudado. Isso vai fazer uma grande diferença na hora de você fazer os exercícios e as provas. Dica número 3. Antes de dormir, no sono, os conteúdos são armazenados na memória de longo prazo. Essa é uma dica que pouquíssimos alunos usam. Apesar de parecer estranho estudar antes de dormir, é um horário que traz muitos resultados positivos para os estudos e que com certeza foi comprovado que a mente armazena tudo que foi consumido antes de dormir. Então, que tal aproveitar esse horário para armazenar aqueles conteúdos relevantes que vão fazer toda a diferença entre você e os alunos que não estudam nesse horário? Bom, essas são apenas algumas dicas. Não se prenda a esses horários, afinal, o melhor horário é aquele que você consegue se concentrar para estudar. A melhor técnica de estudo é aquela que você senta e estuda. Pratique! Se você gostou desse vídeo, dê um curtir. Se não gostou, comente embaixo nos comentários. Eu quero saber muito a sua opinião para que eu possa é, sempre ajudar com as melhores dicas de estudo. Logo abaixo na descrição tem o um link do nosso site oficial. Basta clicar e aproveitar o máximo possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.